Ansiedade e corrida, como isso funciona? Será que a corrida controla a ansiedade? Ou é a ansiedade que controla a corrida? Bora trocar uma ideia sobre o assunto? Vem comigo! Olá, meu nome é André Ascar, sou profissional de Educação Física, treinador de corrida e criador do método Corrida Perfeita. Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Toda semana preparamos um conteúdo novo sobre corrida.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 Sabe como você pode treinar isso hoje? Com as técnicas e os exercícios do Corrida Perfeita. Nosso método, é. Você vai ter acesso a orientações e treinos bem específicos para fortalecer o corpo e passar a adotar uma técnica de corrida mais eficiente e menos lesiva. Vai no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e experimente agora a versão grátis do programa. E não se esqueça que a perfeição é uma busca e não o um ponto final. Para controlar a ansiedade, lembra disso, beleza? É sempre um passo a passo, com calma, consciente, concentre-se em fazer o seu melhor e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos!